Bom dia, meu povo. Eu tô falando isso bom porque esse vídeo vai ser um vídeo mais sério, porque eu tenho algo que eu quero revelar a todos vocês. Na verdade, da Zeca, sempre foi um homem hipócrita. Tá, eu parei. Esse vídeo é sério porra nenhuma. Mas assim, é o que eu fiquei pensando entre os últimos dias, é assim. sempre fiz o contrário do que eu sempre gostei no canal. No caso, o meu primeiro vídeo que inclusive é o que tem mais visualizações no canal é de Mario 64. Eu nunca gostei muito de Mario. Eu sempre preferi jogar Sonic. Vejamos aqui outro exemplo. Eu lembro que eu tinha pensado em algum outro exemplo que eu esqueci. Então, no caso, eu pensei comigo mesmo. Por que não ser mais hipócrita ainda? Então, o que que eu fiz? Eu pesquisei no YouTube. Aliás, eu só abri o YouTube, como qualquer outro dia. E vi um vídeo aqui. No caso, era... era um YouTuber gringo. No caso, ele tava usando... procurando as configurações de algum YouTuber de Minecraft. E jogando com elas. Então, pensei comigo mesmo. Se eu já tenho histórico de fazer conteúdo em cima do DEM, por que não fazer mais um? E é isso que nós vamos fazer hoje. Então, nós vamos vir aqui. Dream Configs... Minecraft Preão. Green Settings Foi, oh, aí foi Por que isso tá no MSN? Achamos as configurações eu Vou usar essas configurações gráficas No caso, vou também usar o Optifine no caso. Então, no caso, vamos abrir aqui o nosso Minecraft Grandioso Então, no caso, vamos, vamos ver aqui Nossa, esqueci de um agulho Mano, eu sou muito idiota Pô, literalmente, eu tô estragando aqui a imersão de, de todo mundo Por causa de burrice mesmo Eu tô estragando minha própria imersão Vocês vão ver o que eu tô falando Eu vou criar um mundo, no caso eu vou fazer speedrun. vocês vão ver Eu vou ser melhor que o Dream Acho que o recorde mundial do Dream é o quê? Dois anos? Então beleza, gente Nossa, eu interrompi o hino Que pecado Perdão, eu vou também... Que... Mano, eu nunca peguei uma seed que tem literalmente uma vila do meu lado Como assim, velho? Mano, skin do Dream tem poderes, velho Tá ok, tá ok, vamos continuar com a nossa speedrun Eu não entendo como é que o Dream pode, tipo, ir correndo e, tipo, apertar 5 É só muito difícil Acho que eu também vou diminuir um pouquinho do show. Como eu ensinei no meu guia tutorial de como fazer o speedrun de Minecraft A gente tem que matar aquele cara ali Eu não estou vendo ele nesse exato momento Mas a gente tem que matar ele Cadê ele, velho. Aí no caso também, eu que a gente tem que fazer algum bagulho nas vilas Eu não lembro o que que é então, no caso, vamos continuar. Não, não, não. A gente não tem que pegar madeira. Pegar madeira pra fracos. Pegar as camas. Ah, é isso que o pobre do Dream é 90. Pra quem não sabe, tá aí uma curiosidade gigatônica. pove do Dream é 90. No caso, tamo aí, piada. Aí, aquele cara que a gente tem que acabar. É, acabando com ele, né? Quero que uma crafting table. Peraí, tá em português? em português, velho. Ah, não tô acostumado a jogar em português. Eu tenho costume de. Então, assim, eu tenho que Eu deixei os meus bagulhos, meus slots de item pra selecionar. Meus botão no mouse, é mais estranho. A casa do Ferreira é boa. Oh! Mano, eu juro que isso me lembra muito de uma cena do Dream que ele tinha marcado couro. Ele pegou uma caça de couro e tava fugindo. Não é se ele tava fugindo, mas eu sei que ele usou uma sangue No caso, o que a gente pode fazer a mais? Aí é, no caso a gente tem que pro Nether. No caso, agora nós vamos acabar fazendo crimes. No caso, eu vou tentar levar só essa árvore, levar alguns troncos dela. Por isso que a gente tem que... Tem que... Como é que fala? Tipo Nether, mais rápido possível. Ah, eu, eu, eu, eu com certeza peguei mais madeira do que eu precisava. Olha a crafting Table. No caso, nós podemos vir aqui. Machado e careta. No caso, cadê o Aqui, ó. o Arangualem. Corre logo, filho. Quanto ferro? Dá pra fazer só um balde, no caso. Então, no caso, nós vamos vir aqui. Mas, no caso, um balde pode ser o que a gente precisa. No caso, a gente pega água. Tem que usar minha outra mão para pegar água. Pegar o balde, no caso. Matar tá esse porco sem motivo aparente. No caso, agora a gente tem que achar uma lava. Vamos achar uma lava, minha gente. Será que essa daqui vai é ser o recorde mundial, guys? dasai Katsuki, novo Dream Olha, eu já posso fazer outra câmera. No caso, agora eu preciso achar um poço de lava. Eu achei outra vila, mano, eu achei outra vila Não é possível que eu achei outra vila É, é outra vila, é outra vila Tem outro Aerogole, Meu Deus A skin do Dream tá me dando poderes, gente Meu Deus Tem dois ferreiros? Ah, nem foda Mano Que seed é essa, velho Que seed é essa, velho Que seed é essa Calma, eu tenho uma parte de table, eu tenho eu tenho que pegar Esqueci que eu tenho que pegar ferro não pode ser até que bem útil No caso, eu vou mudar pro machado de ferro Porque o machado dá muito mais dano Eu falei totalmente kill Não nos Enderman, mas... Beleza? nada Cara, isso é muito estranho me olhar com isso aqui do Dream, Esse É sério, eu nunca usei uma skin do Dream. Agora eu tava pensando, como é que eu vou acender o portal? não tem um cascalho. Meu Deus do céu. Por que é que eu tenho um livro? que é que eu literalmente tenho um livro no inventário? Tá gente? Como vocês podem ver, eu sou muito bom no jogo. muito bom no Minecraft, velho. Vamos que o Dream no caso, para quem não entendeu até agora, que eu... por que, que eu tô com o machado na mão, em vez de usar espada de diamante. Porque, no caso, depois da atualização no 1.9, os machados começaram a dar muito mais... para quem não sabe o que... Olha! Nossa. É, que útil. É que eu sou muito útil, né? O que, que eu posso tirar daqui? Não era pra ter um baú? Cara, eu sou... <risos> eu sou muito bom, né? É isso que eu ia Com certeza. Ó. Mano, aí, ó. É isso que eu tô falando. Nunca foi tão difícil achar um rio de lava na minha vida. Tá, amigão. Não quero conflitos com ninguém. Nossa, caras achar um rio de lava, velho. Eu consegui fazer isso no F5. Eu sem querer apertei F5. Meu Deus. Melhor jogador. Ou oh, me leva pra um posto de lava? Capaz que ele encontre stronghold, mas não a lava. Olha os peixes. Norte. Sei que você tá espionando aí, meu, minha gameplay elevada. Faz o favor aí e me dá... Um poço de lava No caso ali, aquilo ali podia servir perfeitamente Mas no caso, se eu quebrar aquela lava lá de cima Pegar aquela lava lá de cima No caso ele, ela só Eu nem sei por quanto tempo que eu tô jogando isso Eu sou muito bom, velho Eu sou muito bom <risos> Mais fácil fazer melhor de coca do aqui com a água Eu precisava de um desse aqui de lava, velho Aí, finalmente, velho Beleza, eu preciso de bloco Vou usar essas lá mesmo Aqui. Tá, no caso eu preciso de mais bloco Realmente não deu muito certo Cara, é realmente essa a dimensão do portal? Acho que é Primeira lava Eu não, não, não fiz isso Eu não fiz isso Eu isso da minha vida Adeus eu não aguento mais. Ah, Zay, e qual seria o seu veredito para as configurações de Minecraft do Dream? Bem, mais ou menos, pra falar a real. Por que correr tem que ser no R? Sendo que ele podia só ter invertido o Ctrl com o Shift. porque o Shift não poderia só correr e o Ctrl H?